O Bitcoin está tentando montar um suporte na região dos 23 mil dólares, é um ponto-chave importante na minha opinião. A gente vai passar em diversos tempos gráficos e ficar atento em regiões que a gente tem que prestar bastante atenção aqui agora no curto prazo. Vou comentar também sobre a SP500 e o índice do dólar para a gente começar aqui a semana bem. Então não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta de conteúdos do canal. Se você não está inscrito aí, se inscreve e ative todas as notificações. E de quebra aí para receber os conteúdos em primeira mão, participe do grupo Telegram e canal de alertas, link aqui abaixo na descrição. Então vamos dar uma olhada aqui pessoal, o Bitcoin está aqui agora cotado na região dos 23.400 dólares, a gente testou aqui a região dos 23, né? já tivemos aqui um, né, um quedo interessante nessa região aqui, né? será que a gente vai formar um martelo aqui no dia de hoje pessoal? Vamos ver como ver como vai ser aqui, vai ser um dia, tem bastante tempo ainda para o dia acabar, né? obviamente, mas mant... Tocamos aqui ó, o meio desse canal aqui, tá? Então, testamos o meio do canal aqui nessa região dos 23 mil dólares, que é um ponto importante de Fibonacci que eu já comentei para vocês. Né? Essa região aqui, ó. A gente está tentando montar um suporte agora nessa região de FIBO aqui. Né? Então, esse, dessa pernada de baixo aqui, a gente tem que ver, ó, região dos 23 mil dólares está exatamente aqui, ó. Né? Exatamente aqui, a gente está o Bitcoin tentando montar um suporte nesse momento, tá, pessoal? Então tem que ficar atento para isso né a gente aqui ó inclusive essa região que a gente tá aqui se a gente puxar o um Fibonacci desse fundo né para cá a gente vai ver que o Bitcoin também tá aqui ó 382 dessa subida aqui tá então se a gente segurar aqui realmente aqui pessoal e começar a pegar embalo tá a gente pode sim aí né porque não até romper aqui que continuar essa, essa tendência de alta aqui tá então não descartem aí tá eu sei que está essa bandeira aqui de baixa o cenário está... Né, a gente tem essa possibilidade grande de perder essa bandeira aqui ainda, mas é, preste atenção aí, tá? É bom tomar cuidado que a gente está numa região de suporte importante. É um ponto-chave aqui, na minha opinião, do tá? Bitcoin é segurar. Qual que é o motivo do Bitcoin estar tá segurando aqui agora? Tá? Depois eu vou passar em tempos gráficos menores, a gente vai ver um detalhe Aqui, o que tem que prestar atenção, né? A SP500 aqui hoje abriu, a gente abriu, teve uma queda, já voltou a subir forte, mas é importante pensar aqui, pessoal, tá que a gente está numa região de resistência aqui agora, né? Então, uh, tem que ficar atento aqui agora, a teoria de Dow aqui, a análise técnica é o seguinte, ó, a gente tem que, uh, a gente está fazendo aqui fundos cada vez mais baixos aqui, ó, a gente não consegue romper o fundo anterior aqui, ó, a gente tentou fazer uma tentativa de rompimento aqui, não conseguiu, fizemos fundo ainda mais baixo para a SP500, né? É, aqui outro fundo depois aqui ó pessoal então aqui agora tem que tomar cuidado para a gente se a gente conseguir aqui ó na verdade é, montar um suporte acima dessa região que dos 4.200 pontos para500 a gente vai estar tá, de fato aqui rompendo esse esse topo anterior né e a gente pode sim no caso reverter essa tendência tá em testar essa, essa linha aqui no caso né essa, essa LTB de cima aqui ó tá é, então para mim pessoal para poder acreditar numa possível reversão aí do Bitcoin ter de uma respirada a gente tem que conseguir fazer aqui um né, um topo mais alto desse aqui desse anterior aqui né conseguir montar um suporte nessa região tá é isso que eu tô de olho aqui agora e aconselho vocês também ficarem atentos aí tá é por enquanto Bitcoin está numa região oh, desculpa esse pequeno está numa região de resistência aqui tá Bem importante. Já buscamos o alvo que eu comentei para vocês no final de semana também, sobre essa, essa triangulação aqui embaixo. Eu vou deletar, isso aqui a gente não tá ajudando mais muito. Tá, então, para mim aqui, esse topo anterior aqui, ele é extremamente uh, importante, vocês ficarem atentos. Tá? E, um, se eu tá puxar essa última pernada aqui, ó, essa última pernada gigante aqui, a gente tá testando a região de 50% Fibonacci. Né? Teria aqui a região também de dos 4.244 pontos aqui que a gente poderia talvez aqui voltar a testar tá mas tem que cuidar porque aqui a é região de 6,8 a galera então a gente pode sim fazer isso aqui para SP500 só tá vemos aqui testar isso aqui ainda continuar essa queda ainda mais tá então esse é o você tem que ficar atento aqui agora tá se isso acontecer Bitcoin vai buscar lá a região na minha opinião pode buscar a região dos, dos 14 mil dólares por que não tá então fique atento a gente tem um, tem um espaço ainda a mais para se mover aí tá galera não tô não tô esperando grandes coisas aí até é setembro. Então vamos ver. Tá? Mas tem que acompanhar aqui, isso aqui, porque se a gente vier testar a CLTB, a coisa pode ficar interessante a gente reverter a partir de agora, tá? Então não tem, não tem nada certo ainda, tá bom? Tem que tomar cuidado. Uh, o índice do dólar tá aqui, ó. Nesse momento, perdendo esse suporte, né? Então fique atento aqui agora com essa região. Então esses topos anteriores aqui, a minha expectativa é ver o índice dólar segurando esse suporte aqui. E por enquanto, galera, por enquanto ele está perdendo aqui, ó, tá? Fiquem atentos aí porque isso aqui é bullish, tá? Essa perda de suporte aqui da, da, do índice do dólar. Tem que acompanhar aqui como vai ser esse fechamento aqui é, no diário, né? A gente está aqui agora, na verdade aqui, ó, até essa região, até essa região próxima aqui, ó, vamos ver, vou dar uma olhadinha aqui. Essa região próxima aqui dos, dos, dos 105, 104 aqui, 104.9%, se a gente segurar que ainda tem chance do, do início do dólar fazer essa, essa, continuar essa alta aqui, tá? Só é importante que a gente acompanhar algumas linhas, eu vou traçar uma linha aqui melhor para a gente poder ver. Uh, essa linha aqui, ó tá? uma LTA importante aqui, ó, fiquem atentos tá? nessa LTA, nesse suporte aqui do início do dólar, que a gente, se a gente perder, a coisa pode ficar interessante, daí realmente pode ficar interessante esse p continuar subindo aqui, Nasdaq também. Tá, se não, galera, se a gente segurar aqui e começar a pegar embalo de novo para o endereço do dólar, é, a gente pode, no caso, ver aí uh, problemas para pro, o pro SP500 e para o Bitcoin. Tá? Então fique atento aqui, eu acho que é uma, uma LTA importante. Tá? E, mas enfim, galera, a gente esticou né, bastante aqui agora. Né, a gente pode até ver, tentar fazer aqui uma. uma uma, uma análise aqui, ver se de, de ondas de Elliott, mas não vou entrar aqui nesse, nesse, nisso aqui, aqui agora, tá? Mas a gente já subiu bastante com o índice dólar aqui, né? Bastante, olha só, desde aqui, ó, a gente subindo, subindo, subindo, né? Foi subindo, o bear foi tomando forma aqui, né, pessoal? Então, é, realmente é um, é um, é algo que a gente tem que ficar sempre de olho aqui, tá? Então é isso, acompanhe esse dólar, tá, esse pequeno, aquele topo anterior, acho que é extremamente importante, vamos entrar aqui agora nos tempos gráficos menores para o Bitcoin, que tá aqui agora na região dos 23.444, hein, subindo. Vamos entrar aqui nos tempos gráficos menores, só lembrando para vocês aí que quem uh, quiser aproveitar a promoção da PrimesBT, pessoal, tá dando aqui até 7 mil dólares, tá, basta você criar essa conta aí super rápido, link aqui na descrição abaixo, quem tiver dificuldade pode entrar em contato comigo, e como algumas pessoas entraram em contato, para tá, poder tirar dúvidas como pegar o cupom, manda mensagem para mim no Telegram, que eu posso ajudar vocês aí, tá? Estou ajudando três pessoas aqui já, né, tirando as dúvidas para poder pegar esse, esse desconto aqui, né, esse, cupom de, esse cupom de bônus, na verdade, da, da, da, da PrimeSBT, tá bom? Então, link aqui é na inscrição e comentário fixado. Então, vamos baixar o tempo gráfico aqui do Bitcoin. Olha só, galera, tem essa cunha aqui, tá? Fiquem de olho nessa cunhazinha. Acho que é um padrão que tem que tomar cuidado, né? Obviamente... A gente pode aqui, a, a, a, a probabilidade maior de a gente romper para cima aqui, tá? Só que é o seguinte, galera, aqui, ó, essa região, ó, de forte resistência para mim é a região aqui dos 23.700 né, pontos aqui, ó. Você tem que ficar de olho aqui, 23.700 dólares, tá? Então, vamos puxar aqui o Fibonacci desse topo aqui até esse fundo, ó região de 50% Fibonacci aqui, região de 23.800 23. dólares mais ou menos. Fique atento, se a gente conseguir romper essa região aqui agora, né, montar o suporte, a gente pode sim ter chance grande de voltar né, a subir e, e continuar aqui esse, esse, né, essa tentativa de pivô. Né? Eu falei para vocês que geralmente esse pivô aqui, quando a gente tenta fazer, a gente não, não consegue é, romper e continuar a alta de vez, né? mas se a gente conseguir manter suporte na região dos 23, que é a região de Fibonacci que eu comentei para vocês ali, é um suporte importante conseguir romper essa essa, essa cunha para cima aqui montar um suporte está tem que cuidar que é, realmente se a gente romper essa região dos 3.800 aqui a coisa pode ficar realmente interessante aí para o Bitcoin tá galera a gente continuar a ter chance de fazer esse esse esse pivô aqui né continuar esse pivô de alta aqui que tava querendo se formar né tá bom então fiquem atentos nessa nisso aqui Tá, galera, se a gente perder aqui ó, essa cunha para baixo, continuar essa queda aqui, ó, perder a região dos 23, daí para mim o Bitcoin tem chances grandes aqui, na minha opinião, tá? de vir testar o fundo de novo desse canal aqui, tá? que levaria o preço para casa dos 21.500, 21.600 de novo, tá bom? Então para mim essa região dos 23 mil dólares é um ponto-chave aqui agora, tá? E se a gente estiver aqui, galera, nessa região aqui, ó, dos 20, se a gente for testar esse fundo do canal né com esse pequeno aí retraindo bastante galera vai ficar feio para o Bitcoin tá não não então tem que tomar, tomar cuidado que esse ponto esse aqui é o ponto chave tá é o ponto chave da região dos 23 aqui testando meio desse canal região de 132 daquela pernada de baixa 13,2 desse dessa subida aqui também ó tá que eu mostrei para vocês também que se a gente segurar aqui é fica Bullish tá fica Bullish realmente quanto menos a gente cair aqui mais Bullish é essa essa subida né então, para o preço. Então, fiquem atentos aí, as próximas horas vão ser cruciais aí, né? Hoje, eu diria aí, bem crucial né? para o Bitcoin. E vamos lá, pessoal. Qualquer novidade, vou avisar para vocês, vocês aqui no Telegram, tá? Estou de olho aqui. Na verdade, para dizer para vocês aqui, eu realizei boas vendas aqui nessas regiões, tá, pessoal? E agora, vou, vou ajustar meu stop aqui, porque se a gente pegar o um embalo aqui, tem chance grande, sim do, do Bitcoin acabar é, rompendo isso aqui para cima e, e se a gente fizer esse pivô aqui, ó, lembrando pra vocês, se a gente fizer esse pivô, confirmar que mesmo se romper de novo, tá, galera? Existe essa probabilidade, então tem que ficar atento. A gente pode buscar aqui a casa, ó, seria a casa aqui esse, ó, a região aqui dos 27.500 dólares, tá? Esse primeiro alvo aqui de projeção Fibonacci, que levaria a gente testar essa região do gap da SMIA, tá? Então, tá aberto aqui agora, fiquem atentos aí, né, ursos e touros. Acho que é importante é, não descartar nenhuma possibilidade. Tá? Eu acho que, na minha opinião, para quem está urso aí, realmente é a região dos 23.800. Né? Tem que ficar atento se a gente. Para todo mundo, na verdade, né? se a gente conseguir romper essa região aqui, ah, montar o um suporte realmente com esses pequenos ajudando, a gente pode ver o Bitcoin ah, ter chance de romper essa região aqui dos 24.700, tá, galera? Então, antes disso, acho que não tem muito aí se Deixa eu até qual que eles é preocupados deve ver qualquer região de 68 aqui também nessa dessa última penadinha aqui a Região onde 68 tá aqui na região dos 24 mil dólares né é enfim eu acho que ele pode vir aqui tá até tá, essa região de 24 tá mas para mim é, tem que avaliar pessoal tá tem que avaliar aí para mim talvez a região acima dos 24 pode ser aqui realmente avaliar um, de botar um stop aqui em quem tá vendido porque se a gente vier já testar aqui acima dos 24 já pode, o Bitcoin pode fazer um. Né, fazer essa armadilha aqui, na verdade, voltar é, a subir, né? Até a gente dar uma olhadinha aqui nessa, nessa última queda aqui, ó. A gente teve. Deixa eu ver onde o Bitcoin foi pegar aqui, ó. Olha, ele foi pegar, ele testou, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele testou aqui essa região de 6.18, ó. Ele foi testar em 618 não conseguiu ficar acima e continua a queda, tá? Então, na verdade, a gente botar o stop acima dessa região de 68, né? Quem tá vendido aqui. Uh, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Então seria a região um pouco acima aqui, tá? A região dos 24.100 pontos aqui botar um stop, talvez nesse último candle aqui, ó. Né? A região dos 24.200 aqui tem que cuidar. Tá? A gente pode vir testar essa região aqui antes de continuar essa antes de continuar essa essa essa queda, né? Se a gente passar eu acho que o Bitcoin tem chances grandes de voltar a testar esse né, o topo anterior e até porque não romper para cima aqui tá vai depender das 500 obviamente né? mas lembrando para vocês a gente está na região de existência aqui uh, vai ser complicado pessoal essa região que vai ser um pouquinho um pouquinho complicado aí de de passar na minha reunião na minha opinião tá bom então é isso uh... Qualquer novidade, eu vejo vocês pelo Telegram aqui. Vou ficar de olho aqui. A Nasdaq, que tá é interessante, que a gente tá aqui, ó. A Nasdaq a gente está rompendo esse, esse topo anterior aqui. Tá tentando montar um, montar um, manter um suporte. Mas lembrando aqui, ó, que a gente também aconteceu aqui algo parecido nessa região também, ó. A gente. Aqui a gente fez esse. Esse fundo aqui, né, topinho. Ó, aqui, ó. Depois a gente foi aqui, tentou reverter, ó. Não conseguiu. Fizemos o fundo mais baixo também, tá? Então. Nem ficar atento aqui agora, acho que é uma região que a gente tem importante, importante decisão aí, tá, pessoal? Mas pro Bitcoin, honestamente, vai precisar muita força, galera, porque a gente também tá aqui, ó. Deixa eu até puxar o hash, o hash Ribbons. Mostrar pra vocês aqui o hash Ribbons como é que tá. A gente também tem a capitulação dos mineradores ainda andando, tá? Com a hash rate ainda caindo aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui pra mim é um indicador bearish aí. Vai demorar um tempo mais para o Bitcoin. Para hash rate do Bitcoin aí se.. Se recuperar, tá? Enquanto você aqui não se recuperar, eu acho um pouquinho complicado a Bitcoin dar essa respirada, tá bom? Então é isso. Qualquer coisa eu volto aqui no Telegram ou no, no YouTube, tá? Fazendo update um pra vocês. Deixa o like e a gente se vê em breve. Um abraço.